E aí galerinha, tudo bem? Tô aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô um tanto gripado aí, um resfriados hein. Não se incomodem muito aí. Hoje eu vou estar tá atualizando o vídeo aqui da série Blogger, que é no menu CSS, CSS horizontal, é que o site deu uma atualizada e portanto mudou algumas opções então vamos abrir aqui o site css menu maker eu fui avisado sobre é, que o site está atualizado por conta de uma, um onde um de como posso dizer um de nossos assinantes nos mandou uma mensagem avisando isso eu queria agradecer muito a ele não quero citar o nome aqui Tá? Então, quando você abrir aqui o CSS Menu Maker, você clica aqui, passa o mouse cima de menu, e vamos colocar aqui o menu drop down, tá? é, vou, aqui, bem aqui, vai estar tá aqui o vídeo, se você quiser assistir o vídeo, é a desatualizada, podemos dizer assim, essa aqui eu estou atualizando, as demais formas você vai estar tá aprendendo aqui, aqui no meu vídeo aqui, e... É, eu vou dizer que só como fazer o básico aí você já aprende pela outra lá como aplicar o seu blog é, eu ensinei isso com esse menu aqui que tem dois submenus é por conta que ele é o primeiro é, você clica aqui tá ele disponibiliza agora apenas a personalização online é, liberando apenas a html ó. o css ele vai pedir você se cadastrar e vai ser 9 dólares por ano, tá? você pode também estar tá fazendo de graça também tá o o carry aqui, mas vamos ao principal aqui tá, você personaliza aqui você pode estar tá vendo no vídeo o anterior, como personalizar e tudo é... e após você personalizar você pega essa html aqui ctrl a, ctrl c aí você aperta o ink que é a bandeirinha do windows mais o r você digita notepad, tá? deu um enter aí aqui você copia, tá? A, a sua html é lógico depois que você terminar de personalizar aqui o seu menu e colocar todos os links ok vamos voltar agora e aqui você claro você um ou outro você vai, vai selecionar e vai personalizar após personalizar e separar html que está aqui você vai voltar e vai baixar aqui em download source você vai selecionar source.zip é, esse tamanho aqui depende, não é tudo, se vai ter esse tamanho depende do estilo e dos muitos detalhes que vai ter, ok? Então você clica em download source, aqui é o meu internet download manager, eu vou selecionar aqui iniciar download e abrir. Aí vai vir aqui CSS menu e vai vir esses três aqui, o CSS, o script que é o jQuery e o index que é HTML. Aqui você não vai precisar de Syntax, que você já separou só HTML aqui agora aqui em styles você vai abrir o styles tá é muito simples é da mesma forma que eu ensinei que era mais rápido que era pelo css css aqui que você copiava e colava logo a partir daqui esse daqui não mudou você ba basta baixar só isso e a partir daqui você aperta o ctrl a ctrl c você vai lá no seu blog lá na ferramenta edição de html e pronto você faz todos os outros passos você vem aqui lembrando -se sempre de fazer um blog de teste você vem em modelo editar html Vamos esperar aqui carregou aí você vai procurar aqui ctrl f procurar por b skin é então, um que vai estar tá bem aberto aqui você baixo aqui o b skin ó. ok então você coloca que o cs aqui acima do b skin esse daqui é um, é um botão tá você pode colocar aqui o seu css tá eu não vou colocar senão vai dar conflito que precisa mudar toda a codificação para poder aplicar dois menus e a partir disso você aplica html se você quiser saber, ou não vou tá ensinando agora, você pode ver no vídeo que vai estar aqui, ok? É então é isso, obrigado por mais audiência. Eu vejo os outros vídeos da série Blogger, do canal Tutorials Channel, aqui okay, Blogger. Tem apenas três vídeos agora, tá? Por enquanto, ó, tem pouca visualização. Peço que vocês ajudem nossa, nas visualizações aí. Né? Olha também a série Corel Draw aí, tá? Então é isso, até a próxima, valeu, acesse o nosso blog, tem muita coisa legal, você pode estar vendo aí na seção dos downloads, vídeos e tal, sérios aí, você pode estar aqui, isso aqui era é um menu vertical, tá tentando criar, eu tava tentando não, conseguir consegui criar, só que eu não achei que ficou legal ficar aqui. Então eu esqueci de excluir a HTML. Você pode baixar nosso tempo a Google Chrome, eu assisto o tutorial channel e aqui o nosso o treino do canal, quiser sugerir uma categoria, oh, perdão. Você quiser sugerir uma vídeo aula, você digita aqui qualquer coisa e clica em enviar, OK? Então é isso, até a próxima, valeu. Audio